Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, começa agora mais uma edição do Plural, o seu programa semanal de debates aqui na UFPR-TV. E hoje vamos falar sobre um assunto que mexe com a imaginação e desperta a curiosidade de muitas pessoas, as sociedades secretas. Maçonaria, Rosa Cruz, Illuminati. Com certeza você já deve ter ouvido falar desses nomes. Mas afinal, o que são esses grupos? O que eles querem? Quais são os mitos e verdades envolvendo estas sociedades? Para falar sobre esse assunto, o plural recebe hoje o grande mestre da Ordem Rosa Cruz Amorque para os países da língua portuguesa Hélio de Moraes e Marx, representando a maçonaria, o assessor do Grão Mestre do Grande Oriente do Brasil, Paraná, Gerald Kopp Jr. E falando com a gente direto da cidade do Rio de Janeiro, a pesquisadora sobre sociedades secretas e o papel da mulher nessas sociedades, Daniela Fernandes. Sejam todos bem-vindos ao Plural. Antes de conversar com os nossos convidados aqui no estúdio, vamos ouvir o que as pessoas nas ruas falam sobre as sociedades secretas. Confira. Você já ouviu falar em alguma sociedade secreta? Só os maçons, no caso em filmes, seriados, etc. Eu ouvi uma vez sobre uma que se chamava Blux. Blux Dead. Não. Blux é alguma coisa, que é ali no nome da 15, próximo do pra de um inspecionário. Conhecimento assim da... dos templários, né? Que se transformou nessa Rosa Cruz aí, né? Já ouvi falar de maçonaria, mas não sei nem. Não, não sei nada a respeito. Assim. O que você acha que eles fazem? Pela informação que eu tenho, é... maçons pra mim são algo ligado a. satânico, entende? Alguma coisa assim. O tipo de coisa que acontece mesmo nos filmes, assim, acho que eles fazem. Ah, de sair à procura, de tesouros e tal, esse tipo de coisa. Olha, pelo que eu sei, elas não têm caráter, pelo menos, de fins lucrativos, e que são uma espécie de uma irmandade, onde todos se ajudam, né? Uns dão as mãos aos outros ali. Pelo menos é isso que eu sei. A minha opinião é que há, há, uma... há um interesse econômico, né, em relação a... Há acordos políticos e tudo mais, assim. acho que é mais para garantir o deles, né? Tem sociedades secretas que realmente dominam o mundo? Olha, isso é algo muito complexo, entende? Porque, pelo que eu sei, alguns dos presidentes americanos que são os homens mais poderosos do mundo, né? São maçons, ou foram maçons. Eu acho que elas brigam por ele, mas, mas não conseguem, né? O mundo ele muda, né? ele é algo mutável, assim. Então, por mais que a gente tente se organizar pra, em prol de alguma coisa, a gente tem empecilhos que vão nos, nos, nos impedir. né? Você aceitaria fazer parte de uma sociedade secreta? Depende dos ideais da sociedade secreta, enfim. Se eu achasse que, que os princípios dessa sociedade são bons o suficiente, sim. Né? Ou se eu pudesse dominar o mundo, coisa assim. A gente ali que as pessoas têm... a imaginação vai longe, As pessoas têm uma visão meio deturpada das sociedades secretas, Gerard, qual que é a sua opinião? Eu acredito que sim, porque normalmente a própria palavra né, acaba sendo... induzindo as pessoas a entender que se é um segredo eu não posso saber, e eu quero saber, mas não existiriam informações suficientes né, amplamente disponíveis. Mas a gente vê que hoje, nessa era de informação, isso já não é mais uma, uma verdade. Na verdade, O que a gente encontra hoje é que, uh, tanto na internet quanto em literatura disponível, livros propriamente ditos, é, existe muita literatura acerca de sociedades secretas. Né? Algumas um pouco conspiratórias e deturpadas e outras altamente respeitados e sérios no que diz respeito à pesquisa histórica e filosófica, a respeito dos princípios que cada sociedade é, segue. Uhum. E vocês consideram sociedades secretas ou discretas? Existe diferença? Qual qual é essa diferença? Bem, uma sociedade secreta, o que, que ele significa? É secreto, você não, você não teria condições de acessar. E eu acho que hoje nós podemos dizer que essas sociedades... Sob um ponto de vista, elas são muito mais discretas do que secretas. Não existem tanto segredo em torno deles hoje em dia. O que se verifica é que tanto a maçonaria, as lojas maçônicas, as obediências, hoje elas são pessoas jurídicas, elas têm estatutos, elas têm CNPJ, elas fazem assembleias, eles têm sede conhecida, é, dirigentes conhecidos, né, eleitos, né? com ampla publicidade. Então, hoje fica difícil você dizer que é uma sociedade secreta. O que existe é que como você for pensar numa sigilo industrial de uma empresa, você não sabe exatamente o que vai acontecer num conselho de administração de uma multinacional. Você não sabe o que passou dentro daquela daquela reunião. Ou uma ata da, do cupom, né, do Banco Central, né? Você você tem um extrato do que aconteceu mas tem certos elementos lá que são reservados, que somente interessam para aqueles que são integrantes daquela sociedade. Uhum. E a Rosa Cruz, ele também é uma sociedade discreta? Na realidade, isso me parece que surge num determinado momento da história em que o mundo passava por uma série de transições, sobretudo no séculos XVI, XVII e em diante, onde se pode observar que as pessoas tinham um pouco de temor pelo remanescente da cultura extremamente católica na Europa da época. Então, isso faz com que a, a Inquisição, que começa lá no 13, tem a professora de História aí, e isso se estende até meados do 18, 17, vai acontecer com que as pessoas olhem para essas sociedades que tinham que se manter um pouco sigilosas, talvez até mesmo secretas, sob pena de ter algumas retaliações... Por, por conta do clero dominante da época, e isso fez com que havia necessidade. Nós temos alguns exemplos de nossos fratres do passado, como é o caso de Giordano Bruno, e outros que estavam envolvidos com pesquisa, que fizeram a transição desse momento que ocorre na Europa e que tinha que se tomar sigilo. E hoje, cuidado, hoje não há necessidade disso. Hoje, conforme foi dito aqui pelo colega, pelo Gerardo, não, não se precisa ter esse tipo de cuidado, é claro que se preservam valores, são organizações iniciáticas, existem valores tradicionais que estão sendo conservados, e isso é feito em sigilo, mas não há esse âmbito de secreto. Isso é aberto, nós estamos na internet, nós estamos abertos para o mundo. É que existe algo de tradicional que precisa ser preservado intencionalmente, para que aquele que busca esclarecimento a respeito desses assuntos, faça justo para merecer aquele tipo de informação. Mas essa conotação secreta, eu acho que na sociedade atual tem uma conotação pejorativa e acontece o que aconteceu ali nas nos depoimentos. As pessoas do imaginário popular imaginam coisas negativas tanto da maçonaria quanto da Ordem Rosa Cruz, o que é um grande equívoco, porque as pessoas não têm culpa, mas é o imaginário popular, é uma imaginação as pessoas, e os filmes são tendenciosos, os diretores fazem aquelas coisas quando você vê, as pessoas ficam, será que é isso que a gente... Mas não falta informação. Se a pessoa for procurar, vai ver que não é isso. São fraternidades que buscam o bem, etc. Uhum. E você, Daniela, que fala com a gente lá do Rio de Janeiro, o que, que você acha desse assunto? É, é, é um assunto que desperta a curiosidade das pessoas, né? mexe com, com, com o imaginário delas, né? Com certeza. Eu quero parabenizar os irmãos aí, porque as respostas foram perfeitas, esclarecedoras... É, eu faço minhas as palavras deles porque, e o que eu posso perguntar. Você... Deixa eu só fazer uma perguntinha para você. É, como? Por que você Sim. começou a se interessar por esse assunto? Como foi? Adolescente, 15 anos, 14 anos, uh, eu sempre me intriguei com a maçonaria. sempre. Eu sempre tive certeza que eu iria participar de alguma forma. E, quando eu fiz uns 18 anos, eu fui pesquisando e tudo mais, e, leigamente, vi que a mulher... legamente, erroneamente, vi que a mulher não, não tinha o papel, né? porque tem uns livros que vendem na banca, as revistas, e que descartam a figura feminina. Né? Não é o que eu, que eu vejo hoje, pelo contrário. Então, eu acabei partindo para outras religiões, pagãs... Né, dei uma pesquisada em outras religiões, eu sou agnóstica. É, enfim, a minha religião hoje é Deus. mas é, E o interesse veio dessa coisa uh, da seletividade. Né? Eu acho que, só voltando às perguntas que você fez aos irmãos, é, não é que seja secreta. É, são sociedades seletivas, uh, sem querer ser prepotente nem nada... Eu acho que são sociedades que buscam pessoas com perfis específicos que possam dar continuidade ao trabalho de uma forma correta, né? E hoje eu tenho essa visão que pode ser leiga, se eu tiver errada, por favor me corrijam, né? Mas a, Daniela, é, a curiosidade foi por conta da seletividade. Eu, eu sempre gostei do diferente, né? Do, de, de ser diferente, e uh, foi por conta disso, de inicialmente. Uhum. A Daniela, quando ela se referiu né, à maçonaria, a hum. Rosa Cruz, ela falou religião. Pode, uh, é uma religião? Pode ser considerada? Não. A rigor, as religiões têm a característica de ter um credo fundamentado em alguns princípios que estabelecem o um fundamento, e normalmente existe um líder. Ela falou de maneira genérica, ela sabe que não se trata da mesma coisa, pelo menos foi o que eu entendi. E o, o misticismo, que é a pedra angular do, do, dos ensinamentos Rosa Cruzes, eles propõem a mística como processo de crescimento. Isso significa que o ser humano pode se desenvolver, desenvolver a percepção do real, do mundo, e, sobretudo, fazer uma, um, um crescimento da sua consciência a respeito do mundo, a sua visão de cosmos, a sua visão de mundo, através de um desabrochar interior. E isso se dá num processo interior, no santo santuário do coração do homem. Isso só é possível se você tiver uma... Possibilidade de comungar com você Isso é a mística É a relação com o transcendente sem intermediários Sem a necessidade de você ter Um referencial, um expoente Como nós temos Nas grandes religiões reveladas Que a gente conhece bem, não vai nenhuma crítica Mas que é um ícone que você Usa como referência Porque a partir do momento, lá no século VII Quando Maomé fala X O Corão é isso? É uma grande coisa Quando o mestre dos mestres diz isso Lá no século zero da era cristã no século I, o que, que vai significar? E nós não temos uma referência, nós temos entre nós pessoas de todas as religiões, nós somos uma, como se fosse, nessa perspectiva, uma religião universal. Mas nós não somos uma religião. O religar se dá através de um processo interno, o que é um pouco difícil para que a pessoa que olha de fora entenda... A proposta da ordem. Esse processo interno é um processo de autoaperfeiçoamento que se dá por um desenvolvimento gradativo através de lições, monografias e iniciações, num processo tanto de mental quanto um processo prático. Não é religião? Não também é não religião, é seita? Também não é seita, porque você não tem que você não tem nenhum guru autonomeado que fala que é o o líder dos Rosa Cruz. Isso não existe. O processo é interno, é bem livre a caminhada. E aliás vale dizer que a pessoa que está numa seita normalmente não sai na ordem, você entra quando você quer e se você desejar sair no primeiro mês você pode, é absolutamente livre. Isso é uma questão que intriga muitas pessoas. Eu vou poder sair um dia? Não, você vai poder a hora que você desejar. É o teu coração que vai ditar isso. OK. Sim, em cidades grandes como Curitiba, a existência de sociedades secretas já provoca burburinho. Imaginem cidades pequenas. Nesses lugares a imaginação das pessoas vai muito além. Acompanhe na reportagem. Paredes de pedra, arquitetura medieval e uma localização estratégica, no alto de um morro. Olhando assim, até parece um castelo da Europa Antiga. Nós estamos em Rio Branco do Sul, uma pequena cidade de 30 mil habitantes na região metropolitana de Curitiba. Um lugar aparentemente tranquilo, mas que carrega um grande mistério. Tudo por causa dessa construção aqui, localizada no ponto mais alto da cidade, e que, segundo os maçons, é uma réplica do templo do rei Salomão. O que acontece ali dentro, ninguém sabe, o que acaba alimentando a curiosidade da população. Eu sei que é uma sociedade secreta, né? Só isso. É um mistério, porque eles não declaram nada, né? Ninguém conta nada, né? O que a senhora imagina que eles fazem lá? Ah, coisas terríveis. <risos> tipo o quê? Ah, não sei, eles vendem a... A vida lá, tanta coisa que falam, né? Não sei. Ah, velho, eu falo que fazem sacrifício com bode, esses negócios assim, satânicos, mas eu, né? Nunca me aprofundei no assunto, né? Ah, eu acho que seja uma, uma, uma maneira de religião, né? Uma, uma seita religiosa assim. É, eu ouvi falar que tem um alçapão embaixo, que tem fácil, que daí as pessoas pulam lá embaixo, essas coisas. O que fica no ar é que é algo oculto, que ninguém sabe, que mulher não pode entrar, essas coisas assim, é isso que eles comentam. Aparentemente são normais e tem também grana, né? São sempre pessoas de alto poder aquisitivo. Porque eles não querem que as pessoas, outras pessoas sabem, é isso que, que, que dá curiosidade maior no povo, né? Se mulher pudesse participar, você participaria? Não sei se participaria, né? Mas gostaria de conhecer. Diante de tantas histórias, nós resolvemos ir lá para conferir e tentar descobrir o que acontece lá dentro. Quem nos guia na visita é o Asir, que é maçom há 20 anos. Quer dizer que a partir dessa porta aqui, só entra com informação? Só. Só quem é maçom. O que, que acontece aqui dentro? Não, no caso aqui é o que acontece que dentro assim é tipo é tipo uma escola filosófica, né? um, É um aprimoramento do homem, né? A pessoa vem aqui para tentar ser, ser um pouquinho melhor na vida, né? Quais seriam os princípios fundamentais da maçonaria? É um dos princípios é a trilogia liberdade, né? igualdade e fraternidade, né? que aqui a pessoa é livre para quando você se reúne aqui, a gente se reúne com uma pessoa que no mundo profano é é advogado, outra é médico, outra é general. Outra ou até pedreiro, ou até pepe mas são todos iguais, iguais aqui dentro. Então não tem aquela diferença de de cor, de, de credo, todos iguais. É verdade que quem quem participa das reuniões, quem faz parte da maçonaria, não pode revelar o que acontece aqui dentro? Não, ele jura, que, ele faz um juramento que não pode contar determinadas coisas. né? Hum. Mas não é assim tanto segredo, né? é pouco segredo, mas só que é só quem é maçom que... Que fica aquele conhecimento, né? Existem mitos e verdades a respeito da maçonaria. O que, que você pode falar a respeito desses mitos? É respeito? É, sobre os mitos, principalmente aqui nem Rio Branco, que é uma cidade pequena, né? É, tem gente que entra na maçonaria, pensa em ficar mais rico, diz que fica mais rico. daí vez falam no. Assim, que dá alma para o diabo. Tem várias coisas que se fala negativo sobre assim, a maçonaria, no caso que nem eu estava falando no. Criar essa figura do bode, que agora, no caso da maçonaria, incorporou essa figura do bode, que não tem nada a ver com o símbolo maçom. Né? Até eu, antes de ser maçom, no caso, antes escutava essas, essas historinhas. Do, a gente ficava meio com o pé atrás na frente. Do, só que a pesquisando bem assim, as, as literaturas que falam a verdade, a gente vê, é tudo diferente. né Apesar de tantas histórias e boatos sobre a maçonaria hum. circulando na cidade, os maçons parecem não se incomodar. Ah, que continua pensando a mesma coisa, falando a mesma coisa que a gente não se incomoda, né? A gente aqui dentro, no caso, da maçonaria, continua fazendo o que a gente está fazendo, né? E que eles continuam... Por isso que a maçonaria está sobrevivendo até hoje por causa disso. A pensa uma coisa lá fora e é outra realidade, né? Porque o verdadeiro conhecimento não pode cair no domínio público, né? Senão ele se desvirtua. E assim, eles seguem realizando seus rituais longe dos olhos e da curiosidade das pessoas. Terra de fazer uma pergunta para você. Muitas pessoas, a maçonaria pelo, pelo falar povo, pelo, pelo, pelo que a gente sentiu nas ruas, é a mais conhecida dessas sociedades, né? A mais citada, pelo menos pelas pessoas. E muitas pessoas associam as sociedades secretas, dentre elas a maçonaria, uhum. a sociedades malignas, Sim. né? Você sabe dizer de onde que vem essa crença e por quê? Bem, é, como foi dito, puxando um pouquinho o tema anterior, acho que tem, tem que tratar da religião, né? A questão da uhum. religião. E se você perguntar, a maçonaria, ela é uma religião ou uma seita? Eu vou te dizer não, não é. Justamente porque ele não possui dogmas, não tem um guru, não tem... Ele não, é uma, ele não é um sistema dogmático de crenças, nesse sentido. Mas se você perguntar se ele é religioso, eu diria que sim, ele é religioso. E é justamente porque ele procura é, prestigiar a espiritualidade sobre a matéria. E isso independe da religião que você escolher como crença própria. Então, é por esse motivo que na maçonaria você tem é, pessoas que fazem parte de todas as, as possíveis crenças existentes. Pode ter pessoas é, da religião do Islã, é, judaísmo, católicos, outras é, expressões do cristianismo, é, budistas... É livre, é totalmente livre Então não existe uma exigência em termos de religião Então, dito isso, o que você vem a dizer com, com relação a, a, a aspectos malignos? né? Infelizmente, a, a história né, acaba criando alguns mitos E isso vem, como foi dito pelo Hélio, a questão da, da igreja né, Que houve uma certa perseguição muito grande é, da igreja em relação à maçonaria Podemos dizer assim Antigamente, a, a igreja, na verdade, apoiava né, as, as sociedades de construtores e era o único lugar onde se podia se associar livremente. E foi isso que chamou a atenção de muitos intelectuais, filósofos, hermetistas, alquimistas, rosacruzes, templários, chamou a atenção essa liberdade de se associar e isso acabou sendo visto pela igreja, num determinado momento, como algo perigoso e daí acontece daí toda uma campanha vamos dizer de desvirtuamento para você dizer o porquê que eu eu sou contra isso eu tenho que criar uma uma, uma história atrás disso e daí é que vem toda essa questão de ser uma, uma sociedade maligna é, satânica fazer é, sacrifícios tudo isso eu posso dizer, não é verdade, é, uma, é, é um mito, é uma mentira. Ok, nós vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais debates sobre as sociedades secretas. Não saia daí. Olá, estamos de volta e o assunto de hoje é as sociedades secretas. No último bloco a gente viu imagens da maçonaria em Rio Branco do Sul, mas não é só lá que as sociedades secretas despertam o imaginário das pessoas. Aqui, bem pertinho, tem uma rua que chama a atenção de quem passa por lá. Acompanhe. Um conjunto de prédios bem diferentes chama a atenção de quem passa por essa rua de Curitiba. Eu passo aqui sempre, todo dia. E o que você acha dessas construções aqui, estilo egípcio? Acho legal, é bonito, é né? uma cultura diferente, a gente está acostumado, mas é bonito. Já ouviu falar na, na, na Rosa Cruz, na Ordem Rosa Cruz? Já, tive um tio que ele era membro da Rosa Cruz, e era um membro bem superior lá, mas eu não sabia, não sei a função, mas ele participava da Rosa Cruz. Então, eu, eu sei que é, um, é algo bem secreto, tanto que quando ele faleceu a gente nem sabia que ele era da Rosa Cruz, mas aí ele, como ele era um membro muito alto lá, quando ele faleceu, fizeram meio que um uma homenagem para ele, assim, e a gente viu que é um negócio bem diferente mesmo, assim, todo mundo com roupa diferente tal, tem espada lá, falam, lêem livros que a gente nunca viu, é bem diferente, mesmo. e ainda a gente pôde ver porque a gente era da família, mas ainda não podemos ver tudo, assim, teve coisa que a gente ficou numa sala separada. Você conhece a Ordem Rosa Cruz? Já vim, já, já vi por cima, assim, não conheço muito bem, uhum. sim o que, que você acha que eles fazem aí dentro? Não sei. Eu só vim aqui já no museu, já várias vezes, assim, com a minha família, mas não gostei muito de ideia. E a senhora sabe o que, que tem aqui? O que, que é dentro desses prédios? É, alguma coisa do Egito, do Egito, né? Alguma múmia, alguma coisa assim. Nunca entrei, mas é. acho que sim. E a senhora já ouviu falar na Ordem Rosa Cruz? Já. É. Quer dizer, assim mais ou menos, Sabe o que, que é? Não. O que, que a senhora imagina que eles fazem aí dentro? Ah, não faço ideia. Deve ser alguma coisa boa, né? Aqui fica a sede da Ordem Rosa Cruz Amorque, um pedacinho do Egito em pleno bairro Bacaxiri. Acho que o principal sentimento que elas têm é de curiosidade, né? Saber por quê, né? em Curitiba, né? no meio do bairro do Bacaxiri elas conseguem passar por uma rua onde elas são transportadas para o Egito Antigo. Então, acho que o principal sentimento é justamente de curiosidade. Mesmo aquelas que não têm o menor conhecimento do que é a Ordem Rosa Cruz, e que daí diversas questões... É digamos assim, fantasiosas, acabam gerando, né? Mesmo assim, elas têm a curiosidade de saber um pouquinho o que é isso e acabam entrando nos espaços culturais, como o museu e a biblioteca, para saber um pouquinho mais o que é isso e o que, que tem aqui. Na verdade, assim, é como a ordem, né? A falta de conhecimento do que vem a assim, ser a Ordem Rosa Cruz Morte, elas acabam achando que é uma seita, alguma religião, com alguma questão escondida, nesse sentido. Né? Então, isso, e daí ligando algumas religiões que acabam, de certa forma, evidenciando um pouco mais ainda essa postura, E algumas pessoas acabam gerando esse sentimento de receio, de medo ao transitarem por aqui. Érico, queria que você come, falasse um pouquinho sobre a história da Ordem Rosa Cruz. A Ordem, ela remonta ao Egito Antigo, por volta de 1350 a.C quando existiam é, várias religiões, vários deuses que adoravam é, o que eles chamavam do de deus Amon. E um grupo pequeno, não satisfeito com aquele tipo de politeísmo, institui uma religião que tinha como visão a possibilidade de um deus transcendente, que não era o sol, mas simbolizado pelo sol, o sol é a sua maior forma de simbolizá-lo, que é o faraó Aquináton, passam a constituir um pouquinho antes, com Tutimós III, o chamado Escolas de Mistérios. Doutor, já até uma gravura, que é a capa de um periódico nosso, se quiser dar um close aqui, mostra uma escola de mistério. Então, o que era uma escola de mistério? Era um grupo de pessoas que tinham uma visão diferente da religião constituída, dos sacerdotes de Amon. Mas você sabe, o clero tinha interesses, porque esse interesse, na época, recolhiam, tinha uma série de coisas nesse Egito Antigo. E esse conhecimento vai é migrado para a Grécia na época clássica um pouquinho uh, perto do século VI, VII antes de Cristo e as escolas de mistério gregas também os mistérios eleusianos órficos herdam essa influência da sequência daquilo que vinha da tradição egípcia e isso vai se desenvolvendo vai ficando vai passando por várias culturas até pegar aproximadamente os escênios com a, com a influência que os essênios e o peso que eles tiveram na nossa civilização atual, a partir do momento que recebem o Mestre Jesus. E, depois disso, a ordem permanece como se fosse uma ordem um pouco mais, é, talvez um pouco mais reservada, após o período cristão, e ela começa a se desenvolver através dos alquimistas, nos primeiros quatro séculos da Europa, como a gente conhece hoje. Depois dessa fase dos alquimistas, ela vai ressurgir de forma mais forte a partir do século XVII, sobretudo 1612, 1613 e 1614, quando ela edita em Paris e na Alemanha alguns manifestos chamado A Fama Fraternitatis, o Confesso Fraternitatis e as Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreutz, que falam que os Rosa Cruz estão voltando e de lá para cá. Nós tivemos alguns expoentes, que são conhecidos até para os acadêmicos, que é o próprio Descartes, o próprio Francis Bacon, e outros que nós tivemos durante toda a história. E eles passam a ser aquelas representações que alguns diretores de cinema, de forma talvez um pouco fantasiosa, falaram que estavam associados aos iluminados da Europa da época. E depois nós tivemos a ordem atual, que é remanescente dessa tradição, que foi retomada por no primeiro momento pelo mestre Kelp nos Estados Unidos, em 1600 aproximadamente, e depois agora para o Dr. Harvest Spencer Lewis, que foi o que retomou a ordem a partir de 1909, 1915, nos Estados Unidos. Então a ordem tem esse percurso histórico, ora de maneira mais é, visível e ora de maneira mais quieta, porque na realidade, Vanessa ela trabalha com ciclos ativos e ciclos passivos, ou seja, cada 108 anos ela ela se expõe, ela recebe membros E durante os outros 108 anos, ela fica adormecida e ela retoma. Existe uma razão até astrológica para isso, que se você depois quiser eu posso explicar. Não existe também uma questão do ano? O ano é diferente? para Não, Esquecer o que acontece isso. é o seguinte, existe uma, uma, uma tradição que fala no ano de Platão, 25.960 anos. Se você imaginar esse ano com 25.960 anos, você vê que é o ciclo de 2.160 anos de cada era a era de peixes, a era de aquário, todas as eras. Se você pegar uma era e dividir por 10 de 216, cada fase de 216 dá um ciclo ativo e um inativo, que dá o 108 e o 108. Então, nós procuramos caminhar de acordo com a movimentação até mesmo astrológica do mundo. Então, nós temos ativos e inativos. Agora, em 1915, nós tivemos o início de um ciclo. e Teremos um, o termo desses 108 anos, agora em é 2020 e pouco, que dá os 108. Mas não significa que nós vamos encerrar as nossas atividades. Pelo contrário, a ordem está em crescente é, é, é, número de membros sempre participando. Não há nenhum tipo de previsão de fechamento da ordem. Pelo contrário. Você falou sobre essa questão dos filmes, sobre essa visão da turpada, sobre essa ligação, com, sei lá, com coisas malignas. Ah, eu acho né? importante como, isso. Como que, como que é a relação... Da, tanto da, da ordem rosa cruz quando a maçonaria com a igreja e vocês falaram que essa relação mudou ao longo dos séculos né houve um momento que houve um cisma como que foi é eu, posso falar claro, claro. Eu, veja bem esse assunto sempre foi um assunto de interesse do, de quem está dirigindo a ordem eu quero dizer o seguinte Num momento sobretudo com a queda do império romano lá em alguns territórios não 478 com a queda de roma os visigodos, astrogodos e todos os godos entraram. Outros dão o, conselho, o início da Idade Média em 325 no Conselho no concílio de Nicea. Qualquer data que você pegue, esse período em que houve a evangelização europeia, de mil anos aproximadamente, tornou a cultura europeia extremamente, vamos dizer assim, católica no sentido romano. E essa característica instituiu o paradigma para que todas as pessoas uh, usassem como referência aquele paradigma. Muito bem, isso começa a mudar quando começa a surgir os princípios de desenvolvimento de uma nova mentalidade, que é o renascimento. Quando acontece isso, durante todo esse período, sobretudo as mulheres, quando as mulheres eram, por exemplo, solteiras, alguns estudiosos que estudam os séculos XV e XVI, eles falam que a mulher solteira, se tivesse algum desvio, alguma acusação que ela não pudesse se defender de forma muito confiável, muito fidedigna, ela estava sujeita a ser estigmatizada como bruxa. Falando nessa questão da mulher, as mulheres podem participar da, da Ordem Rosa Cruz? Podem participar da maçonaria? Como que funciona? Tá. Bem, eu, com relação à maçonaria... É... É tradicionalmente, já há mil anos, que não se não se admite a, a presença das mulheres na maçonaria. Por que? Bem, isso tem uma questão histórica. né? Você, você perguntou sobre a, a história né, de cada ordem, e para eu chegar lá eu preciso falar um pouquinho da história. É, a maçonaria, a ordem maçônica, ela também é herdeira dessa da escola de mistérios. né? Porém, a ela se agrega um outro elemento, que é uma coisa interessante, que vem da própria palavra maçom. Né? maçom, ele é mason, quer dizer que ele é um pedreiro, certo? Então, o que se associou, o elemento que se agregou à, à ordem maçônica é justamente essa questão operativa da construção, certo? Então, a gente pode usar como exemplo, por exemplo, na, durante a época da Roma, de Roma Antiga, tinha os colégio, o colégio Fabrorum, que acompanhava as legiões, nas guerras, nos saques, que construía aquilo que o exército destruía. E, eles criavam um grupo altamente seletivo, que tinham conhecimentos muito é, tecnológicos para a época, para poder fazer aquelas construções magníficas da, de Roma. E o que acontece é que isso também se transportou para a época monástica, né, no século VII, e também foi também para a Idade Média, né, quando foram criadas os ofícios, as guildas, né, as corporações de ofício. E o que, que acontecia? Eram carregadores de pedra, então normalmente não se admitia a presença de mulheres justamente pela atividade em si. E isso foi uma tradição que foi, então, também transportado também para a modernidade. Porque quando a maçonaria, a partir do um momento que ele era operativo, né, ele só tinha integrantes que eram pedreiros, vamos dizer assim, ele passa por um período que se chama especulativo, que foi quando... É, intelectuais, filósofos, herméticos, os nobres, começaram a participar da maçonaria porque ele tinha uma, um privilégio que nenhuma outra, nenhum outro grupo tinha. Primeiro, ele podia se associar livremente sem ser perturbado. Segundo, ele tinha a possibilidade de transitar entre feudos, entre cidades... Ele tinha a possibilidade de, quando ele chegasse, ele ia ser bem cuidado, ia ser recebido. Ele tinha essa, essa segurança de trânsito. Naquela época era muito, era uma coisa relevante. E o que aconteceu? As reuniões não eram mais no canteiro de obra, eles eram nas tabernas. E também nas tabernas não se podia ter a mulher, por exemplo, a mulher honesta, entre aspas, né? ele não, não podia ser encontrado nas tabernas. E isso aí foi se, foi -se elevando a um, a um princípio da maçonaria, que era justamente não admitir a presença de mulheres. Mas a maçonaria, ela prestigia muito a mulher, ela valoriza muito a mulher. Eu queria fazer essa pergunta para Daniela. Daniela, você disse que você estuda né, essa relação das mulheres com essas sociedades secretas. Né? O que, que você descobriu, por exemplo? Descobri, por exemplo, que em muitas delas, eu acho maravilhosas, eu sou... Eu sou... Fã, né? enfim, no, no, não só pesquisadora. É, o ingresso do homem né, depende muito da posição da, da mulher. Né? Se é, há reuniões, se eu estiver errada, por favor, me corrijam, mas há reuniões né, que são entrevistas para a pessoa, para o para o homem, no caso, poder ingressar. Né? Ele precisa provar que ele é um bom filho. Né? A gente já tem uma figura feminina que é a mãe. Ele precisa provar que ele é bom marido. Né? E como isso? Isso vai ser perguntado para a sua esposa. A sua esposa tem um, pa um papel muito importante. É, as mulheres na moçonaria, elas trabalham com filantropia, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Né? É, as mulheres são conhecidas como cunhadas, né? na maçonaria, e tem um trabalho muito bonito, um trabalho do bem, onde recolhem alimentos, recolhem roupas e ajudam, e sempre estão, sempre estão preocupadas com a questão é, social e com o seu papel na sociedade, né? então, como mulher, eu vejo que a, a mulher ela não participa de algumas coisas porque são coisas masculinas mesmo, coisas onde precisa usar mais a razão, não querendo dizer que a mulher não seja tão racional quanto o homem, mas, para nós mulheres, a o, o, a emoção sempre pesa né, mais. E... Uh, a mulher tem um papel muito importante, assim, em tudo. Com certeza tem. E eu acho muito bonito essa questão de, da aprovação da esposa, da esposa ter que aprovar para, então, o esposo poder ingressar. Ele precisa ser bom filho, ele precisa ser bom marido, bom pai. Isso é muito bonito. E só, só queria pincelar, porque eu acabei relacionando a religião, né, como disse o nosso amigo... é por conta mesmo da religiosidade que está envolvida, né? Mas só para concluir lá o meu raciocínio anterior, é... eu creio que as sociedades secretas, assim como qualquer outra sociedade, são indivíduos, são pessoas que têm como objetivo algo em comum, tá? E eu fico muito muito feliz de saber que a maçonaria, que é uma sociedade tão organizada, tão, é, tão estruturada, né? acolhe, sim, a opinião feminina. Isso me traz muita felicidade. Ok, nós vamos para mais um rápido intervalo já voltamos com mais debates sobre as sociedades secretas. Plural volta já. O Plural está de volta, hoje, discutindo as sociedades secretas. Eu queria fazer uma pergunta para o Gerald. Gerald, existe uma crença muito grande na relação entre a maçonaria e o poder. Grandes políticos, como George Washington, Winston Churchill, e até muitos governadores do Paraná, são já é, foram maçons, reconhecidamente. É, isso tudo é coincidência ou não? Bem, o, a gente sempre diz que a maçonaria ela é uma escola de líderes. né? Então, os, aqueles que administram, às vezes... Tem que administrar líderes. Mas existem uma via de duas mãos. Né? Então, muitas vezes, é, a própria escola, que é a maçonaria, ela acaba formando líderes, né? Pela, pelo aspecto é, dos ensinamentos que são trazidos, pelas questões éticas, morais, que são muito frisados, e acaba despontando líderes que vão para a sociedade contribuir efetivamente. Mas também acontece o contrário de muitos líderes também se interessarem pela, pela instituição maçonaria e aquilo que ele representa na história e na, e na sociedade e também buscam também ingressar então a gente tem essa existe essa questão e ele é justamente por ser uma questão de, de ser uma escola de líderes é, para ser você ser um construtor social é, isso que é por isso que a maçonaria permanece com essa feição de construtor, você vai se aperfeiçoando para daí depois você devolver isso para a sociedade. Isso, às vezes, entra na questão do poder, mas também pode entrar em questões de filantropias, órgãos não governamentais, não necessariamente com o poder tradicional, mas também da sociedade civil, grupos de pressão, né? lideranças né? comunitárias, enfim, qualquer aspecto que busca trazer o bem para a sociedade. Queria falar agora um pouco sobre algumas curiosidades envolvendo a maçonaria e outras sociedades. É verdade que, o, que os maçons, eles, eles conseguem se reconhecer, é, um maçom consegue reconhecer o outro é, em qualquer lugar do mundo, seja ele para numa posição específica e ele é, ele pode ser reconhecido por isso, ou através de um aperto de mão. Isso é, é mito ou é verdade? Não, Não. isso é verdade. O, tanto é que um dos vamos dizer, os poucos segredos que a maçonaria tem hoje, que não é tão segredo que você entrar na internet, você acaba levantando várias informações a respeito disso, são as formas de reconhecimento, certo? E isso vem de antigamente, justamente quando é, os construtores andavam de feudo em feudo, quando eles chegavam né, no burgo, no, no, no, no feudo próximo, ele tinha que se fazer ser reconhecido por outro para ele poder ser acolhido e dado uma guarida, né, dada segurança, dada comida Então isso se se transportou ao longo dos tempos E efetivamente existe essa formas de reconhecimento Só que não é só você saber essas formas de, Ele está inserido dentro de um contexto muito mais complexo E somente quem vivencia é que consegue ter a sensibilidade Para bem aplicar e, e, e fazer a questão realmente funcionar uhum. Tem alguma outra curiosidade sobre a maçonaria Que você pode revelar aí para gente? Bem, o que eu posso dizer com relação à maçonaria é que a maçonaria é uma, uma instituição do bem, né? Ela não busca trazer nenhum malefício para a sociedade, ao contrário, né? A função dela é transformar homens bons em homens melhores ainda, né? Para justamente eles serem um construtor, né, mais uma pedra no edifício social e trazer uma contribuição realmente relevante, né, para a ordem. Aqui no Brasil, por exemplo, né, ela participou ativamente da independência, da abolição e da república. Né? Então, isso tudo foi é, aconteceu dentro de lojas maçônicas antes do, das datas oficiais. Sabe? Então, isso é uma coisa muito importante que as pessoas, às vezes, não sabem né? a respeito da história, da ordem, no nosso próprio país. Uhum. Os Rosa Cruz também tem alguma forma de reconhecimento ou não? Temos, temos, por, por graus e por momentos de de reconhecimento em países estrangeiros, e temos um, um, uns costumes que identificam aquele que está necessitando de ajuda, sobretudo em função de uma herança cultural que a ordem tem remanescente dos tempos medievais. E isso significa que, em tese, você nunca estaria sozinho. Né? Uhum. E a verdade é verdade que existe uma, uma ajuda mútua dentro dessas sociedades? É, quando um membro está passando por uma, uma dificuldade financeira ou algo do tipo, ele é socorrido pelos demais? Bem, acima de tudo, um dos princípios da maçonaria, certamente de toda a sociedade iniciática, é a fraternidade, né? É a solidariedade com a pessoa humana. Então, essa essa irmandade, mas que não precisa ser necessariamente só porque a pessoa faz parte, ela existe, mas ela existe para todos os humanos, né? Então, na verdade, Existe, sim, uma possibilidade de você, dentro das suas condições, você não é obrigado a se prejudicar para você auxiliar né um, um, um irmão, mas, por outro lado, você também deve ter a preocupação com o bem-estar do próximo. Uhum. E isso sempre dentro das suas próprias possibilidades. Viúva, sobre isso, eu acho importante destacar que, embora a ordem seja uma fraternidade nós trabalhamos esse aspecto, vamos dizer assim, social de uma forma um pouco, diríamos assim, é, bem discreta, porque o foco que nós damos é para o trabalho do desenvolvimento mental do estudante do Rosa-Cruxianismo. Ou seja, o aspecto metafísico é o eixo em torno do qual, quando alguém está necessitado, você pode fazer curas metafísicas, é um trabalho de desenvolvimento da psique humana em todos os seus aspectos. Essa preocupação é que além de você acolher alguém necessitado, do seu ponto de vista, vamos chamar assim, material, você também pode trabalhar espiritualmente ou psiquicamente para aquela recuperação, seja de um estado de desarmonia, seja de um problema momentâneo, até mesmo de saúde, e isso é a tônica do ensinamento Rosa Cruz. É a aplicação daquilo que a mente do ser humano é capaz de fazer, para o desenvolvimento do potencial do ser humano que é a pedra angular dos ensinamentos o desenvolvimento daquilo que você já tem subjacente à tua racionalidade mas como poder interior eu acho que isso é um, um elemento chave então aparentemente naquilo que você colocou do seu ponto de vista, por exemplo dos grandes líderes nós tivemos, existe um aspecto pragmático no rosa cristianismo, sim, sem dúvida mas é, talvez não tanto nessas questões das lideranças eu acho que é, se a gente sabe historicamente dos nossos presidentes americanos, só o Thomas Jefferson, que era um, foi membro da nossa ordem. Eu não poderia dizer outros agora, até porque teria que fazer uma retrospectiva. Mas há uma ligação muito social, muito participativa. Uhum. Daniela, você me contou que que estuda também em outras sociedades, né? É, poderia citar o nome de outras sociedades aqui para gente? Qual de repente é a mais curiosa que você já já estudou, que você conhece um pouco a respeito? Olha, a mais curiosa, hum, talvez os né? que está muito relacionada à Igreja Católica, hum, os templários, é, a bruxaria tradicional, né, a bruxaria da Alexandrina, mais curiosas mesmo são essas que foram encaradas como bruxaria durante muito tempo e que hoje viraram né, produtos comerciais, viraram modismo, né, e tudo mais, depois que foram abertas de forma né, errada uh, para o mundo. Né? É, e, é, conforme a, a, a vai evoluindo tudo, né, a história, o ser humano, e as coisas vão se abrindo, o leque de, de cultura vai se ampliando, a gente vai percebendo que, Todas as sociedades, enfim, vou comparar religiões novamente, tem o mesmo propósito, que é o crescimento né, individual, né, o crescimento da sociedade junto com você, o, crescimento da, o seu crescimento espiritual, e todas vão levar ao mesmo caminho, que é Deus, independente de qual forma seja, se é uma forma feminina, masculina, se é uma energia, se é um caldeirão, se é enfim se é um santo pregado numa cruz né é, eu acho que todas têm eu acho não tenho certeza que todas têm a mesma o mesmo objetivo que é a evolução tá outra também que eu gosto muito que está virando moda aqui é a Shishonoe que é uma japonesa né, e que trabalha o pensamento positivo Também tem o homem como figura, é, como a figura mais determinante E a mulher vem administrando né, ali ao seu lado E é uma muito, muito interessante né, Que eles trabalham com as sutras sagradas Essa está é, chegando aqui, está chegando de uma forma certa E bem seletiva também Ok, obrigado, Daniel. É, nós já vamos nos aproximando das considerações finais, o tempo passa rápido. Eu queria ouvir rapidamente de você, Hélio, qual seria a sua consideração final sobre esse assunto. Eu acho muito interessante esses, essas iniciativas de falar a respeito de sociedades secretas, porque aquele imaginário popular fica um pouco é, é, esclarecido. Nós observamos que as pessoas têm realmente é, ideias equivocadas a respeito do que é a maçonaria, do que é a Ordem Rosa Cruz. O que eu gostaria de deixar como um recado é dizer que a Ordem é aberta a homens e mulheres, que a Ordem Rosa Cruz é uma escola que está muito preparada para o advento do século XXI. Nós temos fundamentados muitos dos nossos ensinamentos, nós temos uma universidade é, em pensadores contemporâneos e, naturalmente, na nossa tradição que nós estamos aqui para preservar. Então se você deseja conhecer a Amorque, existem e-mails, você procura a Amorque no site www.amorque.org.br que ali você pode receber gratuitamente uma série de informações complementares que pela natureza do programa não é possível dar aqui, mas que é aquele que fala, bom, como é que será que isso é feito. Você não vai ser convidado a participar de nenhum movimento sectário no sentido de movimento como aconteceram no século XVI, que a gente aí estava realmente incorporando um trabalho é, de, de, de vida do dia a dia daquela cultura da Europa da época. E a ordem acha que a reforma do mundo é feita pela reforma do indivíduo. Então é você que tem que melhorar que o mundo vai melhorar. Então é, se você melhorar e o teu entorno vai estar sendo melhorado Você vai conseguir auxiliar as pessoas E você vai conseguir ser um ser humano melhor O céu na terra é você estar em paz com a tua consciência e, naturalmente, isso é resultado de um processo. A natureza não dá saltos. Como ela mesma salientou, tudo que se eleva caminha para o mesmo ponto. Existem caminhos mais breves, existem caminhos mais longos. Não tem soluções mágicas. O caminho é você se dedicar a uma escola, que a gente chama de senda, e partir por um processo que eu gosto de associar a palavra homeopática, porque é bem gradativo, é um processo homeopático gradativo de crescimento. As iniciações complementam, porque aquilo que está na monografia, que é o processo didático da ordem, também está nas iniciações de maneira simbólica, alegórica, para você ser promovido a um estágio de percepção maior. No momento, eu queria dizer que a ordem está aberta, estamos aqui no Bacaxeri, na Nicaragua 2620, e tem o um site, quem quiser, estou à disposição para recebê-los, é só chegar lá no Bacaxeri, que a gente recebe de braços abertos. Temos uma sala egípcia, temos um museu egípcio, com uma múmia original, a Tutimé, mas chegando lá, tá? Muito obrigado, Márcia. Eu que agradeço. Gerard, para finalizar rapidamente. Bem, eu faço minhas as palavras do, do Hélio no que diz respeito a esses aspectos gerais né, das sociedades é, iniciáticas, né, como é a maçonaria, como é a Ordem Rosa Cruz. E no, no que diz respeito ao aspecto mais específico da, da Ordem Maçônica, é, os americanos dizem muito que você faz um, de um homem bom melhor. E é isso que a maçonaria busca. né? Ele busca é, criar um ambiente... Criar um, um, uma, um, um espaço para, para as pessoas em que eles, é, através das reuniões que normalmente são semanais, mas podem ter frequências um pouquinho variadas, eles se encontrem dentro de um ambiente fraterno, um ambiente em que ele possa se desnudar, né, enquanto pessoa humana ele deixa para fora essa máscara que a gente veste no dia a dia e ele possa ir lá, trocar ideias, conversar, é, se expor, ajudar, dar um ombro amigo, muitas vezes, e também estudar, que isso é muito importante dentro da, da maçonaria, que ela vai é também uma escola iniciática. Então, isso significa que a, a necessidade de muito estudo, né, a necessidade da pessoa decidir que ele quer ir para frente, caminhar nessa senda, e a maçonaria serve para isso, para você se tornar uma pessoa melhor, não só na sociedade, mas também você se aperfeiçoar internamente, né, você estar em paz consigo mesmo. Né? Então isso é, é talvez, a maior finalidade que se tem dentro da maçonaria. Ok, eu agradeço a presença dos nossos convidados. O programa de hoje fica por aqui. Que tema você gostaria de ver no próximo Plural? Mande suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, plural.ufpr.br e acesse a página da UFPR TV na internet. Lá você fica por dentro das novidades em nossa programação. Nosso endereço é www.tv.fpr.br. O programa de hoje fica por aqui. Um abraço e até o próximo programa.